meu nome é Denise Pereira, eu sou jornalista e também sou bolsista do programa WASH. Né? Então, eu atuo dentro do programa para fazer todo o trabalho de comunicação e divulgação do WASH. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o programa né? e é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. É, o programa WASH ele é um programa com atividade de educação não formal. O que significa dizer isso? Significa dizer... Que as atividades do WASH que são levadas para as escolas, elas são atividades que são independentes da grade escolar. Tá? E o que, que o WASH oferece? Nós levamos para as escolas oficinas de letramento digital, né, que são oficinas de iniciação à programação. Além dessas oficinas, nós oferecemos também oficinas de audiovisual, oficinas de stop motion, oficinas de robótica e para o ano de 2021 o Programa OSH está preparando uma série de novidades aí, então novas oficinas também serão levadas para as escolas públicas a partir desse ano. Além desse trabalho, o Watch, ele busca sempre promover a iniciação científica. Todo o nosso trabalho ele tem ênfase no aprendizado tecnológico, mas com, tendo como pano de fundo, como valor principal e fundamental, o método científico nosso trabalho tem sido popularizar, divulgar, promover a ciência né, e a tecnologia, por isso que os conteúdos que nós trabalhamos trabalhamos, são conteúdos STEAM. O conceito STEAM é um conceito que ele está numa sigla que traz a tradução de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática e são esses conceitos que nós buscamos trabalhar com os nossos é, com o nosso público, né? dentro do Oeste, dentro das nossas Um ponto essencial para o Programa Oeste é também a questão da autonomia. Né? Nós queremos que os nossos estudantes, nossos educandos, eles participem de um processo de aprendizado onde eles sejam protagonistas. Então, nós instigamos o estudante a ele ter essa curiosidade com a ciência, a ele ter esse desejo de aproximar-se da ciência, de buscar todos esses métodos científicos, né, neste processo de aprendizado, né? Então a gente tem muito essa questão da proximidade da cultura maker, né, do botar a mão, no fazer mesmo para para aprender. Caminhando para finalizar esse, essa nossa conversa aqui, eu só gostaria de lembrar que em 2020 a gente viveu um ano muito singular, né? As escolas tiveram que enfrentar Uh, o ensino à distância, e o programa WASH que é essencialmente, era essencialmente presencial, nós sempre estivemos dentro da unidade escolar, muito próximo dos estudantes, muito próximo dos alunos, dos orientadores, dos professores, nós tivemos que nos reinventar, né? então a gente também teve que mudar as nossas práticas e as nossas oficinas presenciais passaram a ser oficinas virtuais, é claro que a tecnologia facilitou muito, ajudou, afinal a gente é um programa tecnológico, né, de aprendizado tecnológico, mas a distância nunca é, é postosa, né? vamos convir. Então, o Osh conseguiu se reinventar e além dessas oficinas, ele fez mais, ele propôs né, a, o lançamento de um projeto novo, que é o projeto Ciência e Cultura Vamos Brincar, com dois parceiros Companhia Cultural Bola de Meia e com o movimento Nós Somos a Ciência para garantir que a ciência fosse levada aos lares aos nossos públicos, né? Como mensagem final, eu quero colocar aqui que as pessoas que se interessarem, quiserem mais informações sobre o Osh basta que acessem o nosso site né o nosso endereço é www.wash.net.br ou que nos acesse é, pelas redes sociais, o programa Watch, Watch hoje está presente no Instagram, no Facebook, no Twitter, então a gente espera por todos lá, tá bom? Muito obrigada, o programa Watch agradece essa oportunidade.